E aí beleza? Sou o Sr. Titia, trazendo mais um videozinho pro canal. Se você for novo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, tá tudo na descrição. Hoje eu venho trazer um vídeo aqui, porque muitos inscritos que estão aqui no meu canal perguntam no um navegador para poder jogar DD Tank, fazer algumas coisas top aqui no DD Tank e não travar. Então eu trouxe o um navegador aqui, que na minha opinião é o melhor navegador para se jogar D Tank. Cara, ó, essa é a minha opinião. Se você tem outra opinião ao contrário, continua usando seu navegador e não comenta bosta aqui, beleza, meu mano? Só pra dar uma ideia, porque tem cara que é bichão demais. Ah, vou falar um negócio aqui pra vocês. O link do navegador vai estar tá na descrição. É só dar um clique e baixar o navegador. É simples e rápido, mano. Baixou, usou. Vou mostrar pra vocês aqui, porque ele pode ser o, na o melhor navegador pra ser usado para jogar DD Time. Tank. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mano, o vídeo vai ser um pouco mais pequeno, porque devido que ver... É, é só um navegador, como mostrar pra vocês, então é por isso que o vídeo vai ser vai pequeno. Então, basicamente é isso que eu queria dizer. Ah, vamos entrar aqui no 337, estou pensando em gravar vídeo lá. Se você quer vídeo lá no 337, você vai fazer o que? Vai descer aqui nos comentários escrever 337, eu gravo lá, demorou? Simplesmente isso que você vai fazer. Vou entrar aqui no servidor, o que é servidor, né? Vou entrar aqui nesse 361, só pra mostrar como que. Porque esse navegador tem algo a mais melhor que os outros? Demorou, meu parceiro? Todos os navegadores são é bom, mas esse daqui só tem uma coisa que quer ver. Que serve para querer. Pode jogar o delete aí é mais suave, deixa ele querer mais leve, pode-se dizer. E não vai travar, na minha opinião. Porque pra mim não trava, não. E olha que meu PC não é travar aquelas coisas, tá ligado, meu parça? Eu vou vir aqui, para de exibir isso aqui Esconder isso aqui, né? Daí, ó, pra você ver, o que, que vai acontecer? Você vai abrir e quer ver uma nova janela, né, galera? É reproduzir janela É aqui pra você ver, tanto que é fácil Até num vídeo meu aqui, ó Só, ó, só pra mostrar de exemplo, meu pai Você vai fazer isso aqui, ó Reproduzindo um videozinho Vai que você quer assistir um vídeo meu aí, ó E quer jogar de tank também Já pra poder quer ver o isso sua conta Porque eu dei umas dicas aqui top Daí você vai lá e quer o evoluir sua conta O que que você vai fazer, meu pai Vou deixar aberto aqui o DD Tank, só vai ó, pegar aqui, ó, abaixar um pouquinho mais ele, deixar o videozinho rolar aqui, ó Rolar aqui de quebradinha, só de ladinho aqui, ó O videozinho e tudo mais, e aí, deixa o vídeo rolar, pá Coloca o seu folhinho aí, ó E vem aqui jogar seu DD Tank normalzinho Pode olhar o videozinho, ver o DD Tank Então, você não acha que é o melhor navegador não parça Abre 3QV aba assim, lado a lado. Não precisa você ter um monitor aqui do lado para você querer poder usar outra janela. Hum, não é melhor, não? Na minha opinião, é. não tô sendo pago para divulgar isso aqui não, irmão. Só estou mostrando para vocês. que se siga enchendo KV o saco aí também quer saber de navegador. E o último videozinho que eu fiz de navegador não expliquei tão bem. Então, basicamente é esse o vídeo. Se você curtiu, você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e comenta aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. E o micro navegador também. Tá na descrição, simples, rápido e fácil é só baixar, deixar like, aí instalar, jogou e tamo junto se vocês querem vídeo no 337 comendo 337, demorou? então, falou, um abraço seu...